Como que foi a sua ida em São <risos> Turbulenta, muito turbulenta! Mas por que, que gente? É Caribe! É tão lindo! <risos> e aí, pessoal! Nós hoje estamos aqui com a visita dos nossos irmãos Thiago e Érica, lá do Brasil. Foi uma coincidência eles estarem aqui, né? Uma coisa desses estarem aqui na, na época do JMJ, mas eles não são peregrinos. Bem, são peregrinos, de certa forma são peregrinos, né? É. <risos> e aí, Thiago, fala você, o que você está achando do Panamá até esse momento? Ah, pra mim é seguro, muito seguro. No interior parece que é muito mais seguro do que na capital, porque na capital você vê muita polícia. Então se tem muita polícia, alguma Caramba. coisa ainda tem, não muito, mas ainda tem um focozinho de criminalidade. Aqui é dificilmente você vê polícia. Os portões que você passa na, nas ruas, que eles dão uma volta Aqui em uma ruas, aqui um portão aberto O pessoal não tem muito, muito medo, assim, sabe? É bem tranquilo, você cumprimenta, todo mundo responde Todo mundo passa cumprimento, porque você é bem educado E as coisas também são muito baratas Na capital, no interior é muito mais ainda É bem bacana, eu gostei muito, muito mesmo E você, Erika, como a, a mulher do grupo aqui, qual é a sua opinião? Feminino do, do Brasil do Brasil do Panamá. Ah, é incrível. bem legal. Quente. <risos> Mas é incrível. É o que o Thiago falou. Sossegado vai. bem tranquilo. Incrível. A experiência da sempre incrível. As casas é grande, né? Tô muito lado igual o Brasil. As casas são grandes espaçosas. O Brasil é. A pessoa vai alugar alugar dois cômodos. Aqui o cara levou uma casa com 4, 5 ônibus, né? 4, 5 ônibus, bem acomodado, né? E, em boa localização e, também. E com espaço ao redor. No, no Brasil não tem isso, não. É o Brasil é uma portura, uma casa assim. Oh, eu que o dia, eu que vivia lá, agora... <risos> Vem cá, pronto, onde vocês passaram até agora aqui em Panamá? Conta ah, um pouquinho pra gente aí. Da trajetória inteira? Isso. Nós veio pra Caledônia, da Caledônia nós foi Casco Viejo, Sinta Costeira, é... Albrook Mall, é... Isla Flamengo, vamos pra San Blas e agora estamos em Santiago, mercado de marisco. Amanhã nós vamos pro canal do Panamá, amanhã cedo conhecer ir, o canal. Tem que conhecer, né? É, Aí conhecer depois do canal. Já tá no canal, mas aqui é muito bacana, tem muito turista, gente do mundo inteiro. Já foram dar benção ao Sandro e à Mona? Já, já foram dar a benção ao Sandro e à Mona. <risos> e a Mona estava lá? Ela foi lá, ela passou lá. Ah, legal. Fomos super bem recebidos, por, tanto por ele quanto por ela. Ele não, não tem como. Ele ainda parou aí no serviço para dar uma atenção para gente, mas ela, como tava de passagem ali, ficou ali uns 10, 20 minutos ali, batendo um papo com a gente, explicando algumas coisas. Assim, mostrando como funciona algumas coisas aqui. Mas é. é, show de bola. É, porque vim aqui em, pa... vim aqui em Santiago, não dá a benção a Sandri Olha o Panamá, né? Brasileiro vim aqui, que conhece nosso canal. Tanto o me Vida em Panamá, quanto o Família Trapo, E não vier da benção a São Demoana, pô, tá pegando. É não... É não veio no Panamá, né? <risos> e me diz uma coisa, San Blas, Caribe. Diga a sua experiência para o nosso público aqui. Como que, como que foi a sua ida em San tô <risos> Turbulenta, Lendo, tá Mas por que, que gente? É Caribe! É tão lindo! <risos> Meu, tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte boa é que lá é um paraíso. É um bem, lugar que você não vai ver em lugar nenhum mesmo. Uh -huh. Mas a parte ruim é que é, é um pouco longe. São 40 km de curva, uma em cima da outra. Curva? Curva. Sobe e desce. E se, se você tiver comido alguma coisa, é certeza que você vai passar mal, o é, é não, não comer, comer nada, não com nada comendo. mesmo, e os caras aceleram mesmo nas descidas, nas subidas, nas curvas, aí curva para direita, quando você menos espera ele já puxa para esquerda é. de novo, e direita, esquerda sobe e desce, meu passei super mal, super mal mesmo, eu acho que se tivesse mais algumas curvas eu tinha desmaiado, então mal isso pra Isso para chegar em Samblar, né? É, vai chegar até o Porto. Ah, até o Porto. O porto? É, legal. porque Samblar é. são ilhas, né? É. Aí depois que você pega o barco, meu, ainda tem uma turbulênciazinha ainda é mais confortável, mas você vai molhando o rosto daqui até lá. <risos> né? Os caras aceleram o barcozinho de... e <risos> é um desconforto porque é tudo. muita água voando no rosto o tempo inteiro é sem parar. né? guarda é... tudo, leva saco de lixo, leva saco de saco lixo. lixo. É isso mesmo, tudo. saco de lixo. Que é Ó, o saco de lixo tá falando que é saco de lixo grande. Vai de descobrir, a referência, capa de chuva. É, melhor que a fica mais estética, né? É, muito turbulenta a viagem. Mas, quando você chega lá, é um ah, paraíso, é? paraíso mesmo. Não compensa ir para passar um day tour que eles falam aqui, que é um dia só, curtir e voltar, porque tem a turbulência da ida, e no mesmo dia sai para a turbulência da volta, então vai ser desconfortante. Compensa você ir, passar de uma noite em diante. Se passar duas noites para frente, melhor. Bem, já rodamos aqui a cidade. Já vimos, já conheceram aqui as lojas, vendo o preço de roupa e tudo mais. E aí, qual a visão de vocês agora em questão de do que vocês viram de roupa e tudo mais vendo venda aqui? Ah, é bem, bem barato. Muito barato mesmo. Muito barato. É, com 5 dólares o cara consegue comprar uma calça. Uma calça, dependendo do lugar o cara consegue comprar uma calça, uma camiseta, dependendo do lugar, né? Dependendo do lugar tem roupa de um dólar Tem roupa de um dólar com desconto de 50% vira 50 centavos e Roupa <risos> é boa, roupa, roupa robô, roupa, não, roupa velha boa, Roupa jeans, jeans mesmo né nem aquelas roupas que vendem no, no Brasil É jeans bem feitas, bem acabadas, coisa mais linda Eu não sei como que eles conseguem Produzir uma, um produto com uma qualidade dessa Pra vender esse preço E coisa de casa? show com interessante também ah, de casa é sensacional <risos> Dá pra fazer a festa <risos> Dá pra ter a casa muito equipado, né? é sensacional meu que? geladeira de duas portas abre assim, é freezer de um lado que geladeira é? de outro ah, que que era? uma tava 599,599 599, e tinha uma outra que era uma outra marca, tava 724 é hum, bem muito, barato, muito barato bem coisas. barato, um liquidificador 14 dólares oh. <risos> Cafeteiro dá esse preço assim, essas coisas bem baratinha aqui. É, é muito barato. Criança que faz a festa, brinquedo que é o né? que não falta. O é... salário mínimo é menor do que o do Brasil, mas a qualidade de vida, o poder de compra deles é vistazo, além do, do. É, menor no valor. Na, no valor. Só que na, no, poder aquisitivo... no poder aquisitivo. O poder aquisitivo está acima, muito acima do Brasil. Está um, sei lá, é uns, uns 3, 4 degraus bem acima do Brasil mesmo. Sim. A qualidade de vida deles. O mercado é muito barato um leite aqui, nós estávamos vendo no mercado, um pack de um 6 né, 8 dólares, 6 é litros de leite. compra que eu faço aqui, hoje em dia, eu não fazia no Brasil, no Brasil eu passava apertado, apertado, apertado. Não, é, dá pra ver que com 200 dá pra fazer uma compra bacana, pelo menos assim, nós que temos uma família pequena, pra nós, dá pelo que nós, viu o básico, dá pra fazer uma compra bacana. Não é tão pequeno também, né? Três? filhos é tão pequeno. <risos> é que eles não comem muito, né? <risos> ah, ainda! Ainda! Ainda! ainda. Ah, é? Porque eu tenho três pedreiros lá em casa, é, não, como é. eu falei, né? <risos> é diferente. <risos> Mas, Mas tá, tá muito além do Brasil. Tá? Muito mesmo além. Mesmo. Ao mesmo tempo que aqui falta de organização, Foi o que eu tava, tava até conversando com o motorista para mim, que o lá de São Blas. Falta organização. Eles são um pouco desorganizado. Mas estão muito para frente. É, hum. né? É os carros, é o preço dos produtos. É de carro, você viu os carros que tem ali, né? Ah, oh. ah. Os, os carros de pobre que tem ali, né? Aqui você não vê carro velho. velho. Aqui eu andei de Uber e fiquei chocada. O foi Uber 4. que você Rave 4, Amarok. que é esse, velho? CRV. E é o seguinte, Rave CRB. 4 com 140 mil quilômetros, mas parecia carro zero. Durinho, não batia nada. É e nessa época aí começa já a apresentar uns com um certos defeitos é porque a capital fazer uma a capital o asfalto é bem bem arrumadinho lá meu é, é sensacional. De bola, é, é e aqui outro, no interior outro. só o que é, é Fusca é é, golzinho é. mil aqui <risos> nem se vê carro na, esses carrinhos. <risos> não Fiat é Uno não aqui nem tem, eu nem vi eu não vi o não um um, Uno aqui O Hilux aqui é a sensação Raylux aqui High é High High aqui High High é carro é carro popular é aqui é popular High Agora tá vindo a Maroc também, né? Que você viu lá no, no, no a gente Panamá. Pegou, é, pegou a Uber na Maroc. Uber então. da Maroc. E tava, é. Meu, tava zeradinha e, e tava com 141 mil quilômetros. E aqui tem táxi também, que é Hilux. É, é. Eu achei aqui show de bola. Tipo, é. o poder de compra deles mesmo é impressionante. É você fazer um comparativo, é, o brasileiro passa aperto. Sim. Você com certeza que o brasileiro passa muito, muito aperto. Muito aperto. Tem salário mínimo e aqui não o salário mínimo eles gastam eles têm o costume de comer muito na rua também é outro nível é outro nível é outro no, no Brasil o pessoal meio que recusa para não gastar uhum. porque é cara aqui não aqui o pessoal já faz é procurar para ir comer que já é mais barato é, agora começou a ventar aqui né? já dá uma barulheira danada aí mas aqui eu ia falar para você a pessoa se a pessoa tiver condições de vir para montar um negócio aqui tem é oportunidade oportunidade tem mesmo, não é mentira do que eles falam que tem oportunidade, é muito melhor que o Brasil, realmente tem oportunidade é melhor que o Brasil, é... só, só que... que é que nem ele estava me explicando, o Aguinaldo me explicou, Sim. até a Mona me explicou pra gente, faz o trâmite, vem aqui se precisar vir, assina algum papel que assinar, volta pro Brasil, continua trabalhando, só vem definitivo quando tiver, legalizado. tudo legalizado, permissão trabalho, sua cérebro tudo Isso. bonitinho. Isso. E aí a pessoa se dá bem mesmo, porque oportunidade tem. Tanto aqui quanto na capital. Se quiser levar uma vida tranquila, aqui é o ideal, é, é o interior. Agora se quiser continuar com a vida agitada, tal, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero uma vida agitada, aí é lá na capital. A capital é. tem oportunidade também. Esse eu tá recebi um tá. amigo meu um e-mail, um amigo mim que eu tenho aqui, um e-mail. Com uma empresa aqui de. Uma, uma empresa de pão que vende aqui, o bimbo, então, acho que eu com você, é, né? No a pouco então, com mandou e-mail pra mim com uma pancada de vaga, cara. Vaga pra tudo que você possa imaginar. Vendedor, padeiro, limpeza geral, tudo que você possa imaginar. Entendeu? Não tem, aqui não falta. Você tem aqui. Você pega jornal, cara, o que mais tem aqui é emprego. Entendeu? O que mais tem aqui é emprego pra você trabalhar. Só que tem aqui que estar tá legalizado. É. Esse tem detalhe. que estar tá legalizado, tem tá que ter o permisso de trabalho Se for trabalhar com comida tem que ter o cartão branco De saúde, cartão branco, cartão verde Tem que estar tá tudo certinho, se não, ah, Esquece o negócio de vir, ah, quero ir para ficar ilegal Esquece, aqui nos Estados Unidos Se você tiver uma renda no Brasil Equivalente aí Que vai te gerar aqui, não sei quanto que você tem Uma renda mas que vai te gerar aqui os 800 dólares a 900 dólares pode vir que tá tranquilo agora se não tiver renda no Brasil esquece é. esquece vão para vir para trabalhar mesmo que ah eu tenho com 50 mil dólares eu vou e vou ficar esperando não não faz isso você vai gastar a grana porque devido à desvalorização da nossa moeda para moeda daqui você vai gastar muito dinheiro e se qualquer coisa que der errado você vai ter que voltar no Brasil então o melhor a melhor maneira de vir o Panamá é legalizado fazer o certo, que nem o Sandro, o Leandro, todo mundo explicou, fazer o certo para poder dar certo. Porque senão, não vai dar certo, vai gastar o seu dinheiro e vai ter que voltar para o Brasil. Você falou que foi ensamblagem, né? Ensamblagem é uma coisa que a gente aqui tem muita curiosidade. de detalhe, Panamê é difícil de ensamblagem. Sabia disso? É quem vem mais os turistas, né? Sim. Aqui, aqui em Santiago, todo o Panamê que eu pergunto, já foi ensamblagem? Não. não. Tem até muitos que nem sabe o que é isso. Não. Sabia? Agora deixa eu te perguntar...